Nós já recebemos uma reclamação nesse final de semana, no sábado, do Bloco do Peleja, na Praça dos Prazeres, de uma atuação de dispersão arbitrária da Polícia Militar e uma tentativa de atuação arbitrária do DF Legal. É preciso um pouco de generosidade na fiscalização desse processo. O momento é festivo, os produtores têm muita dificuldade de conseguirem toda a documentação, fazem um esforço enorme, sem financiamento, porque o governo do Distrito Federal não publicou os decretos e as normatizações a tempo para o Carnaval, e é um esforço que tem resultado resultados para a cidade, porque é um aquecimento econômico nesse período, esse ano tem a perspectiva de ficar entre os maiores carnavais do país novamente, mas precisa que as coisas sejam feitas de forma dialogada. Os acordos foram feitos com a gestão da polícia militar, participei das negociações com a maior parte dos blocos, nós sabemos o momento de tensão que está a polícia militar, mas não é hora de provar nada, o carnaval é hora de cuidar do fulião, não adianta focar em reprimir ambulante no carnaval e o governo tem que ampliar os cadastros de ambulantes para atuação durante o período do carnaval comandos locais da polícia militar, tem que respeitar esses acordos, tem que dialogar com os líderes dirigentes dos blocos de carnaval para que as coisas aconteçam da melhor forma. Nós já vamos oficiar a Secretaria de Segurança Pública sobre as denúncias que nós recebemos nesse final de semana, inclusive de abordagens racistas. A partir de sexta-feira começa a festa. A gente quer a festa da paz, a festa da alegria, a festa da democracia, mas isso também é responsabilidade do poder público e responsabilidade das forças de segurança.